Olá Darktrener, sejam bem-vindos ao canal Dark Games. estou trazendo mais um vídeo de Warframe, pessoal tudo bem com vocês? E hoje estou aqui a apresentar para vocês a build da Balística Prime, esta é a segunda arma secundária que eu estou aqui com ela equipada, okay? como vocês podem ver, muito linda não é? Ok, eu vou vos apresentar aqui a build dela, só para dizer pessoal, eu vou estar a mostrar essa arma com 3 tipos de inimigos, Greener, Corpos e Infestado, as 3 facções, ok? Então vamos conhecer os mods da Balística Prime, temos o primeiro mod, Ornate Strike, Conclusion, que é o modo de eletricidade, ok, vocês podem ver temos aqui o dano cruzir, muito top, o dano elementar Barro de fusion, pistol pestilence, uh, phantom round, maim, que é o dano de celeste Este modo você consegue com o barro quiter, nesse barro, barro quitero, não sei assim que se diz, quiter ou quiter okay? No return, por causa do seu dano de perfuração e uh, jolt do seu dano ele sabe mais a sua chance. Vocês podem ver pessoal. Na nossa build, nós te contamos com 72.1 de start, status. né Que é graças a este mod e a este aqui. Ok. Temos a chance de estar mais alta possível. Também contamos com 1,882 de perfuração. Contando com este mod também. Não só, mas pronto. E slash. Codando slash graças ao main 1.820 os igual ao tanto dano de perfuração Contamos com o dano de slash para ajudar muito mais E o cruziven Que é praticamente é este mod, este mod, este mod... Não, este mod e este mod São o que vai fazer o nosso dano elementar de corrosivo Então pessoal Agora vamos chamar os nossos inimigos Que eu já disse, Griner Corpo Infestado Vamos já chamar os três estão aqui Vou fazer um simulator E uma coisa muito interessante dessa arma pessoal É que quando você mata os inimigos com o dano carregado dela os inimigos transformam-se tipo num fantasma, num fantoche, vamos dizer, num assim, fantoche e é muito bom. Ok pessoal, eu vou comer mostrar aqui o dano disparado dela, não o dano carregado. Simplesmente vocês, ela gasta duas balas por cada disparo, se não me engano, ah, ou mais quatro balas pelo visto, 4 flechas nesse caso, flechinhas e é muito top isso. Então pessoal, eu vou aqui fazer o dano de disparo muito rápido, vejam aqui, ok? e vejam que o dano dela vai aumentando consoante, a bala acaba rápido infelizmente, agora o dano carregado dela, eu estou aqui fazendo o dano você carrega e praticamente é muito mais forte que o seu dano, hum, disparo, o seu disparo normal, e vendo pessoal que o gunner tem muita armadura eu não vou dar que essa arma, É XPTO é muito boa contra o gunner nesse caso é por isso que eu estou com as três facções aqui, vou mostrar que é muito diferente, ok, mas causa dano, não vamos desistir aqui não causa dano, causa muito dano. Podem ver. Agora vamos aqui com o infestado, para vocês poderem ver. Eu vou carregar, vou começar com o dano carregado. Vamos dar E vejam que o dano de perfuração slash e, e, e corrosivo está ativo já logo. É muito bom sempre atacar com o seu dano carregado. Vamos fazer o seu dano rápido, o seu disparo rápido, que é só clicar, clicar. Podem ver. Aqui é o disparo rápido, muito top. E agora vamos com o corpo dano carregado. Vamos diretamente na cabeça, podem ver muito rápido também no corpo. Agora você dando carregado, simplesmente isso, continuar com o carregado aqui Estão a ver pessoal. Muito bom, não é? Espero que vocês gostem. Olha, só carregado, só dando carregado, pois uh, não foi carregado. Foi os terros rápidos, né? Os múltiplos shot dela, e é muito top de contar com uma, uma, uma build com 32 de pente, nesse caso de balas. Porque essa arma não tem esse todo pinto, ok? é muito forte. O status também é alto e ajuda muito pessoal. Este foi o vídeo da apresentação da balística Prime pessoal. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Divulgue o, seu, o vídeo do canal com os seus amigos. E vamos lá chegar a 2.500 inscritos pessoal. Esta é a meta do canal. Então até a próxima pessoal.